chega a ser uma novidade, né, mas notícias falsas podem ser amplificadas e gerar consequências permanentes. Daí, né, a importância justamente da gestão profissional da comunicação antes, durante e depois de uma crise em todo tipo de, de organização. Né? Uh, a informação hoje é extremamente útil, né? nesse momento muito mais. Ela ajuda a prevenção correta, a evitar boatos, a criação de... a evitar a criação de fake news e possibilita ainda que qualquer pessoa possa se proteger e ajudar os outros. Quanto às empresas, não é diferente, as empresas não precisam se fechar na sua concha, elas podem continuar comunicando, aliás, devem, porém, sendo cuidadosas e fazendo isso de forma adequada, né, adequada aos acontecimentos atuais, como, por exemplo, disponibilizando horários em formas alternativas e seguras as pessoas garantirem produtos essenciais como alimentos, medicamentos e também há serviços como consultas, postos de combustíveis e outros serviços que sejam essenciais né, para manutenção das atividades. E uh, o que fazer para manter as vendas e o sustento nesse momento? É, o ideal é que as organizações elas tivessem um planejamento estratégico de comunicação né, e organizacional também contínuo, não apenas para apagar o incêndio para essa crise até agora. O ideal sempre é manter um relacionamento permanente, online e offline, né? para isso é preciso ter um cadastro atualizado para os clientes, ações pré-definidas né, para se aproximar desses clientes e não também né, apenas com o objetivo de vender. Ainda vale potencializar os recursos de redes sociais digitais, como Facebook, Whatsapp, Instagram, sites, aplicativos, tele atendimento de preferência a orientação de profissional de comunicação, né, para que não se gere uma outra crise ainda. Uh, o digital ele é um caminho sem volta para muitos negócios e públicos. É né, preciso estar atento a isso daqui para frente ainda mais. Uh, caso se efetive né, essa intermitência de períodos com distanciamentos e outros sem, então é necessário entender, ouvir esse público, o que ele precisa agora. Né? Talvez um carro novo agora não seja a sua prioridade. Talvez não adianta abrir as portas. Quem sabe o meu público ele é consciente e não vai sair de casa. Né? Então, as palavras de ordem nesse momento são ajuda, prevenção, adaptação e inovação. Né? Nesse sentido, uh, deve-se mostrar às pessoas o que, que a empresa está fazendo para superar esse desafio coletivo, seja com fornecedores, seja com colaboradores, é importante, né, a fim de gerar empatia, mas que seja, sejam ações, né, aproximações reais. Além disso, como sugestão, uh, tentar novas formas para que o cliente seja atendido, talvez, né, um lançamento de vários presentes ou vouchers que são vendidos por telefones, vouchers pós período de isolamento social, né, o presenteado vai ficar feliz, a loja vai receber, o consumidor também pode uh, presentear alguém querido, né? Ou então para o próprio consumo, ou nos seus entes, seja em barbearia, salão de beleza, pet shop e outros negócios que isso seja possível.